Doutora, eu não aguento mais. Eu devo estar é doido. É sempre blá blá blá blá blá blá uhum. blá, blá blá blá blá blá Isso uhum. não sai da minha cabeça. Uhum. Você sabe se uhum. isso que eu tenho é grave? Ah! Já você eu não sei, mas eu sei que meu desenho ficou super fofo. E os meus problemas? Como ficam? Bobinho, quem liga pra você? Eu sou um artista. Então devolvo o meu dinheiro. Ah, aqui está.